Salve, tá gravando agora Essa porra Da luva, não deixem gravar Tá lá o Rafael ela Vai subir pro Morro da Embratel Não vou colocar a touca Colocar a touca aqui por dentro Tô com pouca bateria A gente não veio gravando a gente vai subir lá em cima Saí de espigão hoje Pra gente somente vir aqui na Morro da Embratel é uma subidinha gostosa, cheia de curva Mas com muito cisco no caminho Nós estava vindo aí de boa A moto do Rafael, do Rafael deu problema na água do radiador Ficou muito tempo parada Uma moto 2012 com apenas 16 mil rodadas Então deu sujeira e deu ruim Começou a dar uma fervidinha aí Foi a 125 graus Vou tomar um pouco de cuidado com o Rafael Rafael era CGZero E eu tô com medo do menino fazer umas curvinhas aqui, ó Eu fui olhar pro Rafael e pedi a porra bem gostoso, tá? Eu acho que bem bonitinho. Dá para deitar bem. É isso aí, hoje eu tô aqui em Ouro Preto Amanhã estarei em Alvorada do Oeste Vou Mandar um abraço aí para o Timóteo Pra Jaque Baiano Baiano mora dessa, tá dormindo comendo farinha Ultimamente tô sem gravar e a galera que falou que ia editar para mim, não ter editando e eu tenho uma preguiça de editar vídeo. Mas é isso aí. Um pouquinho a gente vai colocando os conteúdos aí para a galera ver. É uma subidinha rápida, ó. já chegamos aqui em cima. A vista daqui é, é filé, mas esse tempo a poluição toma conta. Tá aqui, pra quem não conhece esse aqui é a subida do Morro da Imbratel Aqui é um lugar perigoso, já quase deixei minha moto cair aqui né Rafael Dá uma alô aí Agora o Rafael arruma namorado, que ele é feio pra peste A mãe dele tá mandando dois mil euros todo mês pra ele comprou uma moto pra ele Não, a moto foi ele comprou A XJ do Rafael aí A mãe dele investindo dinheiro no menino fosse agora você arruma namorada. Parou de ver, né, Rafael? Parou. A vista daqui é bonitinha. Galera, ó. Vou encerrar o vídeo aqui. E eu vou, depois eu tiro umas fotos e posto aqui também. A galera que não segue, começa a seguir. É se inscrever, né? Seguir é Instagram. Bom. Se inscreve, me segue no Instagram, porque o Instagram eu gosto mais do Instagram do que do do do youtube e é isso aí valeu abraço tchau tchau até o próximo vídeo em breve dá um tchau pra galera aí rafael tchau tchau Macho tchau, tchau de macho valeu abraço tchau tchau